A você fica ligado no Brasil, aqui no canal do André Vera Coelho, no abasicoelho.blog.com.br, né? também no nosso canal do Youtube. Bom, o negócio é o seguinte, da vamos ter aí o Moruta do Átomo que vai enfrentar o, a equipe do, do Augsburg né? na primeira rodada da Bundesliga, principalmente com todas as suas condições técnicas de como aquilo que vai ser feito, de elenco, de tudo aquilo que se, se espera, né, por conta da, da chagalha do Torga Arrasado, do Trinco do Rúmeus, é, também aí do, do, do, do Julian Brandt, né, perdeu alguns jogadores, é bem a verdade, né, perdeu aí o Diallo, perdeu também o... Proparecia Paris o Kagawa, pro Real saragoça é, já tinha perdido o Felipe para o de Moscou uh, mas que tenta ser forte, né? seja melhor aí. pode ser que nós tenhamos aí o Patrick Tchinnik jogador da Roma e aí a gente vai ver como é que esse Dottweiler vai se reassustando com o tempo vai sendo, vai ser um campeonato muito equilibrado até porque nós temos aí um, um Leipzig muito bom um... O Borussia Mönchengladbach também parece que está com um time legal também Uh, o Bayern passei tá se é verdade Não dá para descartar Mas é o um campeonato que vai pegando o forno Pegando uma condição Que às vezes não, a gente não está, talvez, preparado para aquilo Mas é uma temporada que promete muito Como campeonato, como torneio E tudo aquilo que a gente mais ou menos se, se, se, se, se acostumou ver né, de nível de qualidade de alto que a Bundesliga está se tornando cada vez mais um torneio que vai chegar muito próximo da primavera, né? Óbvio que os filmes alemães, das competições europeias, eles vão ter que passar por uma situação é, um pouquinho melhor. Mas isso não, não é problema. Isso não é um problema. O que vai importar agora é fazer um campeonato bom, é, brigando pelo título, e, e melhorar essa pontuação. E 76 pontos, como o próprio Luciano Fábio Já disse, o não vai vir para brincadeira né? Vamos ver o Marco Reus jogando muito bem O Dottom que fez uma boa pré-temporada E vai ter que fazer um campeonato realmente muito forte uh, desse, Dessa temporada 19 e 20 Olhando para frente, olhando como condição do título e tudo mais Naquilo que a gente está aguardando já há um bom tempo né? E você em casa, aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários um abraço para vocês. Até mais.